Não mano, só que deu não Deu 3 tiros, te juro pô Deu muito tiro velho, Cava muito tiro Tava com 16 tiro. balas, tô com 13 Eu tô te falando O cara ainda me acertou uma flecha ainda Nossa, eu fiquei com bala de 12 aqui velho, nem vi Isso é minha mano Isso é meu loot Morri o caralho seus filhos da puta <risos> Nossa, deu um crashadão, cadê o banco que vocês mataram? Ali A atrás. Altar da igreja. Altar. Oh, tá. O cara tava sozinho aí, velho. Oh. Abaixadinho. É. Sai daqui, cara, que não vai dar nada, não. Não, pelo menos bando pra me sustentar. Olha, mano, tô com 100% de vírus, velho. Eu não tô vendo ninguém, alguma coisa oh. ali, Mano, tá bugado o Crosby pra matar tá tá zumbi. Atrando, o oh, é que dá a resposta aqui, gente? Acho que não vai dar pra mim ir assim, não. Tô vendo nada, nada. Bora nada. pra aquela cidade ali então, mano. Bora pra aquela cidade ali então. Vamos, vamos, vamos. Ó, vamos na frente e vamos guiando aí, velho. Não tô conseguindo ver quase nada lá. Por que, velho? Por conta do um cara lá? Aqui, né? Olha o um cara lá em cima do carro. Tá, tá mirando a impressão minha. Tá mirando, então, parecido vendo? Assim de ficar quieto, não, tá mirando mano. não, Tá, tá não, tá não, tá não, tá não. Então não se mexe, né mano? Tá mirando. Ah, correu tá pro meio da onda. Subiu o morro? Subiu, ó. Ele tava no loot. É é Cuidado é é que eu acho que ele tava armado. Ele tava armado, eu ele acho. tava no loot aqui, ó. Nossa, tô olhando a porra da bomba. É dois, é três caras, velho. É três caras tô... correndo, tá correndo tudo lá pro posto. Tô falando sério, velho. Estão correndo olhando pra trás. Três caras. Acho que tava armado, viu? Não tô vendo não, pra mim, pelo que eu tô vendo, não tá não, eu não sei. É, três caras três caras mesmo. Cara mesmo, tem três passos aqui. Olha lá o tanto de passos, Entrou na casa, entrou na casa. Na casa tem branca lá, aqui, gente. ou na outra? Acho que entrou nessa casa branca aí, wey. We. É, eu acho que eu vi ele passando na janela aqui. Ah, não tem não. ninguém nessa casa aqui. Não? Vem na, na próxima aí, vem na próxima aí. Ó, tão atirando bem, já. Não ouvi não. Então aí, Estão nessa casa aqui, ó. Na branca? Não, na outra, escura. Um lá dentro eu vi. Não sei que está todos. Eu vou pro poço. Eu, do foda é que eu não tô com 12, velho. Eu vou pro Eu, eu digo que nem sabe. Quero nem saber. Eles trancaram a porta aqui. Eles estão aqui mesmo. Não, tão sim. Estão no banheiro, tipo. <coughs> eles vão deslogar, vai gente. Tato do banheiro. Nossa, eu saí na hora eles me esperando. É de AK? Não. Eles estão três ali dentro ah, então, virando não, aqui. Tá armado, em mim. tá armado, tá armado, tá armado. Matei um. Oh, oh. Dado, mano Matei um, tá, tá de arco o resto. Calma aí. Eita, porra Calma aí, Essa arma é ali? Matei que um. Isso? Matei outro. Sem vida. Que isso o que, cara? Não entendi. Nossa. Só preciso uma, Só preciso comer. Man. A casa do Rubio ficou aqui pra mim, mano. Ficou tatata, tatata, tatata, tatata, tatata. Olha, eu tenho sim, ter seringa aqui. Se alguém quiser usar, falei, mano, que a parece que a do Rubio ficou parecendo uma machine gunfi rambão. Tra... Aí alguém que aqui é a K47 é boa. Tinha nada no slot. Deu ah, certo, tô comendo aqui. Chegar o, Chega o arco aqui. Cadê o outro? Cadê o coisa do, do corpo do outro? Tá tem. ali na frente. Tá na frente? Cadê? Até aqui no é loot. Tá aqui, dentro do aqui. banheiro. Tá tudo dentro do banheiro. Porra, matei os caras tudo aqui dentro. Não tá Ó, tem bala de AK47 aqui. Tem? Cadê? Vou te, vou te dar agora. Aonde que tem? Que, que tinha nos últimos caras aí, gente? AK ah, ah, claro que eu vi. Mas... Eu só olhei, ah, as... só olhei. Eu Aonde bala tem ali. bala de AK que tu falou, Zombie? Eu peguei aqui. Vou te dar agora. Já, já. se pegar bala esses se dividir né? eu matei todos peguei nada peguei não. uma bala de 45 e a todo. carro eu matei todo mundo agora bora. Ah, te dá bala né? peguei Tem uma sirinha aqui quem quer quem, quem quer é coisa quiser... vocês estão aqui no posto não ah. eu eu eu tô eu tô, não. eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô dentro do posto a gente tá indo pra aí agora. Ó, oh, tem mais um, Já tem mais um, não mais tem mais um. Mais um que? Nas costas, nas costas aqui, ó, Rulo. Acho que tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Matei. O Zumbi tá ostentando bala também. Ô, oh, Zumbi... pô. Tá barbado, porra. Chegatinho. Ah, que tu matou o Zumbi? Aqui. Bota pega a calça florida aí, mano. Geral, tem calça florida aqui. aqui, ó, vem cá. Aonde, ah, aonde? Dentro, aí vem onde, onde? Entra, Ai, John, os matou o cara. Na é mesma casa, velho. Na mesma casa. Caralho, ah, tá lagou legal meu jogo, tu fiquei com 20 FPS aqui. Tem A K aqui, gente. Tem AK aqui, gente. Cadê? Quem que vai pegar? Eu pego, eu pego. pego. Pega aí. Pega Pega AK aqui a pra guardar. Olha nos loots aí. Cadê a calça florida? Nossa, eu tô com 100% de, de... de... de... de... vírus e não tô vendo os caras bugados. Acho que é a noite. Vamos né? voltar pro posto, cara. Volta pra ir não, hora. Reta. Pera aí, eu tenho um loot ali, eu vi só um. Ó um Bambi aqui, matei com a gente. Matei, matei quem tá de ar aqui. Ei, hey man, stop. Watch this place, nice friend. Não, vá ver. Essa porra buga, mano. Às vezes só dá pra comer uma vez. Porque às vezes ele era mais magrela, né? Só pode, Olá. só pode, mano. Aqui ó, acho que tem dois, dois, dois coisas aqui, um dentro do outro. Ouvi coisa. <coughs> eu quero algemar alguém, velho. Essa é da masoquista, hein, velho. <coughs> Ei, hey, hey, eu não sou oh, oh, será oh, que. Olha o quanto de cara ali, quem é? Quem tá pulando? Ah, é, nós já... é nós dois aqui, aqui já... velho. Ô zumbi. Ô hum. zumbi. Hum. Será que se eu algemar alguém tem como você comer ele vivo, viado? Pô, a gente podia ter né? Não. Não. não, não, acho não. Pô, seria da hora, velho, comer ele vivo. O próximo que nós vê, nós faz isso. Algema o rubo aí pra ver. Já é matou a tua irmã. <risos> Onde já tá uma algemada há muito tempo. Nossa, tô com quase de energia, velho. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Aonde? matei que eu tô me curando. Aonde? Não, ele tá meio bom, ele tá meio bom. Meio. Bora, fok. Toma! Oh. Não, não, não matei! Porra! Top, stop, stop, or you die. Stop. Yeah, press F2. Nossa, ele é na hora que eu atirei. Nossa, vai Press F2. Press F2. Cara, ah, pra chamar ele, velho. Ele tá fazendo barra aí. Ah. Quem falou nada? É BR é, lá, é lá o cara. Vai é lá e cancelar. Casou aí, ó. Tem um. Stop, stop, stop, stop, stop. Cadê? Stop, stop, stop. Tá de... stop, bro, bro, stop. Eu tava fazendo. Hey, base aí, man. Gente. Stop. O cara correu. A gente não ia pro condomínio mesmo? Agora chegando aqui a gente pode. O cara não parou, mano. Tô de camisa manhã... vermelha e capacete um branco aí. Oh, nós tá estamos no condomínio aqui, né? Nós estamos tá no condomínio. Não, matamos não. Tamo no condomínio. Cadê vocês? Aqui. Tô dentro das casas, velho. Cadê o Will? Tô aqui. Tô luteando. Eita porra, agora pegou Agora o bagulho. Botou pra fuder, mano. Por quê? Agora eu tô vendo todo mundo vermelho nessa porra. Uou. Eita desgraça! Até através das paredes, velho? Caralho, já não, tá não, aqui, rua. Caralho, mano, agora botou pra fuder o bagulho, velho. Caralho, viado, ah. que doido, mano. Vejo o cara de luz. Agora o zumbi tem o. Agora eu tô o natural. natural. Tô gravando ainda, velho. UOL Natural. Mas tem nada nessa casa. Né? Mano, tava com 100%, tava bugado. Tava com 81%. Era essa base aqui, né? Que o filho da puta tava. Não, ah, era essa daí não. pra frente, mais pra frente. Lala, é, cala lá, ó. É, lá. tem nada essas casas, mano. Ai ah, que bota <risos> cidade. O cara... O nossa, cara, aqui. que susto! É nosso, é nosso, é nosso. Um é o zumbi. Nossa, nossa. <risos> Oxi. eu Já sambil... falou o, o cara isso? entrando lá, velho. Eu falei, é, caralho. É, é deve estar no logo, quem que jogo. que que deu o tiro de arco aí? Alguém. <coughs> As Banners, as Banners, os chits. Por isso que eu vi que meu jogo tava meio lagado, velho. Minha renderização tava no máximo, pô. Ah, é? ai? Ai, ai, é. a favor, de tipo outra cidade, velho. Olha véio. aí, mano, cara. Meu jogo ficou liso, parça. Por que é gente quer Cromberry, velho. Cromberry, Cromberry. Crom oh, não Crom tem uma cidade exona aqui pra trás, mano. Eu <sustos> <suss> oh, sou mais <laughs> é a gente pra pras gente. A tá Ah, tem Bye. <laughs> Bye. Vocês estão muito distantes da gente, hein? Eu quero que você se foda. Ô, oh, louco! O tá zumbiu que tá lá atrás tá falando que a gente tá distante. Eu tô dentro da casa. Vamos, vamos. Já tá indo. vamos. Vamos meter o louco na galera. Nossa, viado, filha da puta, mano. Eu vi um borrão vermelho. O viado conta. Eu acho que dá pra me comer viado, hein? Ô, oh, louco! Ter... Eita, porra um cara. O é lá, Vai um comer, amigo. Fruto. Cara, já falei que eu tô de camisa vermelha, capacete branco. velho. Mano, mas apareceu vermelho. A gente, pra gente tá mim, tudo assim. É porque pro comer aparece tudo vermelho. É, passar a igreja primeiro, não? Aham uhum. Tô bugado de cross Vamos pro aqui F é, é. nossa mãe isso aqui é. Ó oh, o cara ali, ah, é cima ali. em cima ah. da cima uhum. Em cima do cara sim uhum. Eu acho que ele viu hein Vamos vamo pegar Beleza. aqui, vamos Vamos vamo subir aqui no coisa aqui Tô subindo aqui no. no, no, no não prédio. viu, hein, eu Tô subindo o prédio, hein. Não viu a gente. Não viu. Ó, tem muito zumbi aqui, gente. Os caras tá aqui. Negativo. Eu nem vi que qual prédio. prédio você foi. Do lado da delegacia aí? Aqui do... Vocês viram onde? Em cima da delegacia? Não, não em cima é do prédio. Em cima do prédio. Prédio? prédio. prédio. É. Mano, eu não sei o que que isso aqui, é, não, velho. Não é delegacia não, É prédio? Não é delegacia. Não, não é delegacia não, isso não aqui é um.. É em cima do prédiozinho ali, ó. Da delegacia, é sim, delegacia. Em cima da delegacia, é? eu subi subindo ah, um, tá. um prédio aqui, velho. Tô subindo um prédio aqui, véio. Nossa, muito lag, velho. Aham. Credo? Tô 43. Tem T5, ó. Ó, o ponto tá, de de oh, tá fechado aqui, ó. É muitos zumbi, muitos zumbi. Não, não, aí Nossa, poções. muitos zumbi. Nem, nem dá pra entrar lá. tá de 12 lá. Vamos, vamos dominar a igreja aqui, gente. Vamos ver, a gente oh, fica lá de dentro, aqui mirando. Eu tô no último prédio aqui, ó. Olha aquele prédio ali que os pede. Que quem tá de 12 de... aí, ó, fuzil, entra aí e come a igreja, quem tá de fuzil aí. Ó, tá em cima da delegacia, tá em cima da delegacia. Eu vi um. Tá. É só ah, um é mesmo. Tá. Eu vi um. Eu vi Oi, um, e um na prédio ali, ó, mano. Ó, tá, tô me vendo aqui, ó. Olha, olha na porta aí, tô tá me vendo aqui. Aham. Uh -huh. Não, tô vendo não. O cara não, o cara Nossa, oh, cara. Nossa zumbi, que susto. Ó, o cara tá, tá mirando é. vocês aí, ó. Já vi, tá mirando ele. Nossa, ninguém. ele me viu Errei. Tá mirando ele. Pegou, não, tem dois Errei. lá em cima, dois. É, é verdade, dois leis dois leis são cima. dois, são dois. Fica desceu, um desceu. São três, são três, são oh. três. Esse lag tem doze, cara. Dei um. Deve... Deitei, um. Porra, porra. deitei um. Saí um um. da terraça. Eles estão aonde? Eu tô tem na tem igreja, que... daqui de cima a gente consegue pegar. Vem bem um aqui, vem um aqui tá nesse aí, prédio aqui. Eu tô aqui no prédio, eu tô em cima um prédio. Tá subindo aqui? Uh -huh. Aham, esqueci ah, só fora. Fo... olha eu embaixo ah, tá. de você aqui, ó. Tá vendo? Eu aqui, ó, no outro prédio. Não, eu tô eu não vendo subi, não. Calma aí. Eu tô cara, em cima ver. da igreja, eu tô em cima eu da igreja aqui. Tô vendo, tô vendo, Nathan tô vendo. Sobe nesse. Não, sobe agora não, Nathan. Olha o cara. Eles tiraram a cara, mano. Tá o Ruby, você tá na igreja ou não? Né? Não, não, tô embaixo. Quem, quem atirou aí foi vocês? Derrubou onde? onde foi cara? nós. Em cima foi você, lá. Ruby? Não, foi o cima Foi de nós, nós por cima de um café. Tem, tem, tem tô filha vendo, filha tô da vendo o um cara em cima da delegacia, tô vendo. Tem é? outro? Nossa, tô quase pegando mira nele. Tem, tem, tem sim. Eu não tô vendo esse cara. É, ele tá baixado, eu tô no alto aqui também, eu tô vendo mais ou menos. Ele tá mais pro fundo da porta velho? É, eu acho que ele entrou. Ele ouviu o tiro ah, e não. entrou, velho. Tô vendo mais não. O lag, dá... dá pra só ter matar dele, mas. Eu só não rush lá porque eu tô com 60 e pouco de vida. E eu tô com. Flecha, fome. flecha, é vocês atirando? Tá Sou eu. Sou eu aqui. Tô do lado da igreja. Eu tô com fome e sede. Não. Dessa dozinha que eu rush, velho. Tá vendo um monte aqui, velho. Tô saindo daqui. Eu tô com fome Não sei se tem que pegar as comidas dos seis, né, mano? Também, né? Nathão já deu comida pra ele oito vezes hoje, velho. Ah, ah. Você matou em cima da delegacia, certo, Nathan? Uh -huh. Aham. Nathão matou mesmo. um também? Matei um só que tava meio bando. Tô entrando Mas na delegacia, ruxando. tô entrando na delegacia. É que vou roxar também. Matei um, matei um. Pô, bora lá, bora lá, bora lá. Matei um, pode entrar, pode entrar. Fora que tinha muito zumbi aí véio. Entra no pedacia, entra no entra, entra pela janela Olha o zumbi de capacete aqui Pela janela? É, pela janela Ô oh, louco, que janela que dá pra entrar oh. Pela janela que dá pra entrar Por trás? Não, roupa aqui ó, é aqui ó Vocês ah, tá. estão aqui a andar Eu tô no último aqui Não, não abre a Caralho. porta, não abre a porta aí não A porta, ah, porta tá aberta, tá fechada, a porta da ali. Pega o loot, pega o loot rápido, pega o loot rápido. Sumiu já o corpo do cara, mano. Que é, bosta, hein? com aí. muito cara. lag aqui, mano. Nossa. tá um brilho do caralho tá, mano. aqui. Né? Boa, viado. Nossa, muita... Nossa, viado. O cara Ele que eu matei que... tava muito Eita. bolado. Eita, flecha. Foi é, aí, eu, é eu, tá? eu matando um zumbi. Ah. O cara que eu matei tava muito bolado, viado. Eu tô tomando tapa de um bugado, velho. Olha, vê se você ah. ver corpo aí pra mim, gente. Ah, então uma 12 aí Aqui, doze ó, como que. Tem corpo aí? Eu não tô vendo corpo, Tem aqui, ó. Aonde? Eu pegando o loot aqui no terraço. Mas o corpo, o corpo. Ah, ah o corpo. Ah, não sei, mano, se tem Tem não vamos ter que sair fora daqui gente, vamos pra base aí que eu, eu vou dar respawn lá Nossa eu peguei muito loot Vai pega, pra base? Pra base que eu vou pegar, vou dar barra respawn lá Pega todos os loot aí, pega cá Sofrou uns sniper aqui, eu pega né? Cadê eu quero, cadê? Tá no terraço da delegacia né? Vou abrir a porta aqui Peraí tem... Pera aí que eu vou pegar a Aí, a gente tem que sair fora antes que ele entre na base e faz a mesma coisa. Razão de muito bugado a equipe. Que que a gente tá inventando? Tô só esperando, o meu mano. Vamos, Nossa, tudo. muito pegou lag, tudo. velho. Bruce, credo, Eu não gosto que mais, mais não, mano. Vamos vazar Lagado. Vamos bazar. Só embora, bora. Muito zumbi não. de capacete, velho, caralho. Não bazarem. Nossa, olha isso, cara. cara. Nossa. Tá horrível. Quanto essa é festa, zumbi? Eu tenho 37. 43. Deus me deu. O teu? Tá 30, 30 quebrado, mas tá muito lá, hein. Ó. Oh. Era pra estar tá assim não, velho. Tem que medir alguma coisa aqui a quantos zumbi. Nossa, né? viado, muito zumbi. É isso zumbi eu acho que tá lagando, velho. É, mano. Mas não lagava assim, não. Nem o meu quando era pebinha não, não lagava desse jeito. <coughs> Nossa, os caras tava sozinho em velho. Uhum. Né? Sozinho não, né, velho? Os três, né, velho? Ah, então, sozinho que eu digo. Não tinha ninguém pra eles matar. Aí a gente chegou e mat matou ah, ele. Olha o zumbi de capacete correndo atrás de vocês, mano. de mim? porra, porra ó oh, tinha que matar esses, nossa muito zumbi não dá não pegar uns capacetes, mas eu tô ficando nossa minha vida tá baixando muito esses zumbis depois Tem que parar, voltar mais e, e a gente vai pra onde? Vou voltar mais pra não, velho não aqui não dá não, vou voltar aqui mais não tinha ninguém também, só esses caras Mano, eu peguei muita bala, muito, eu peguei muita coisa. Esse zumbi tem que parar de correr atrás de nós, mano, porque... Preciso parar pra comer e tomar água, porque minha vida tá baixando muito. Para ah, vai comer. Não vai esse cor, zumbi mano. aqui pra mim, ó, só tem um. Parei que a gente dá corre. Então vai, Nathão, para aí. esse zumbi. Porra, gastão um bala com um zumbi. Eu não tenho. peguei Poder o capacete mesmo. Vamos, tô com 60 vidas, com 60 vidas. Olha o Nathan defende. Vai, Nathan, não dá nem. Sai, sai, sai que eu mato. Nossa, eu consegui comer zumbi, mano. Aham, Agora que eu tô vendo. Mata mas, mas deve dar alguma, alguma coisa aí, velho. Deve ser bom, não. Tô conseguindo comer zumbi, mano, Subindo ali. Né? Tá enchendo ali. a vida? Tá. Ah, é porque tu já oh. tá infectado mesmo, então pode comer à vontade. Ah, é, é pô. Vamos. Caralho, eu tava com 60 de vida, deixa agora eu tô com Deixa eu só recuperar minha vida aqui, rapidão. E sobe rapidão, velho. Peraí, deixa eu só recuperar minha vida aqui, velho. bora bora eu tenho que diminuir meu brilho velho meu brilho tá muito alto mata zumbi zumbis <risos> aí. o negócio do eu tá bugado tá pegando ó, ele parado velho não tá pegando meu meu cross não tá bugado não...